começar a agradecer primeiro o Afonso é, pela oportunidade é, eu busquei antes assim conhecer tive indicações é, por isso que eu até tive mais interesse em vir na verdade e eu gostei e era o que eu esperava com certeza eu já sabia que existia mas não sabia que tinha um rumorão aí algumas amigas vieram e comentaram por um acaso fizeram e tal e daí aí elas falaram para elas resolverem e tal, que elas gostaram. E daí eu comecei a entender um pouco mais. Daí eu fui pesquisar e daí eu tive interesse, por isso que eu fui conversar com o senhor. E pra mim eu, eu vi que foi muito bom, eu já comecei a observar bastante coisa, coisas que eu não sabia realmente que acontecia comigo. E que algumas pessoas falavam, falava não, não é bem assim. Mas é que eu, eu consegui enxergar. E eu vou tentar trabalhar para melhorar que é o que eu quero, realmente. Então, gente, é, foi um prazer conhecer todos vocês, é, todo mundo aqui, gente boa, eu sei que eu cheguei aqui meio, meio quietão, eu sou quieto, né? Mas eu gosto de brincar também, quando eu, quando eu me sinto à vontade, eu me solto, eu consigo brincar, consigo conversar, e ah, foi um prazer enorme, foi uma aprendizagem enorme para mim, eu não não evoluí tanto, mas eu vou, vou, vou me esforçar para evoluir porque eu quero vencer, eu quero ser melhor do que eu sou e, e vou conseguir. Quero agradecer a todos que eu conheci aqui, uns um eu já conheci, o é, estudo, o Enneagrama, muito legal e digo para todo mundo, falo, estou falando para todo mundo que é muito interessante, muito legal quero me aprofundar melhor para me conhecer, para me conhecer os outros números, para mim tentar identificar alguns, para me ajudar na minha empresa, para mim saber a, a colocar as pessoas certas em cada setor, para mim ver, para mim também aprender a trabalhar com elas, conviver melhor. E e cada coisa nova que vem, a gente vai aprendendo. Sim, eu acho que hoje já já evoluí bastante do que eu era. Tô evoluindo. Para mim eu tô porque eu era um ignorante, não, não, não tinha paciência com ninguém. Hoje tenho paciência bastante, na minha empresa tenho muita paciência. meus funcionários funcionário e tudo. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui. Ao meu esposo, porque eu vim só para acompanhar ele no primeiro dia e acabei ficando a semana inteira. É, pedi desculpa se eu fiz alguma coisa, se bem que não é muito pedir desculpa, né? Tampouco se, se espatifando falar o que o pessoa está pensando. Mas, quero dizer que foi uma experiência muito boa, foi muito bom ter conhecido vocês, ter ficado próximo, é, ter aprendido um pouco desse mundo do Enneagrama, que assim, é, a gente não percebe, né? No dia a dia, as características, é, as personalidades que cada um tem, e isso agregou muito, porque hoje você olha para a pessoa, você não fala, nossa, aquela pessoa é calma, tranquila, ah, a pessoa é tal número, será que é tal número? Então, isso é muito, muito engraçado. Então, assim, estou muito feliz de ter participado, recomendo demais o curso, era uma coisa assim que nos dois primeiros dias eu não botei muita fé, eu fiquei meio assim, mas hoje eu percebo que valeu a pena. Eu quero agradecer... A todos que estiveram aqui no, no curso O curso teve um grande valor para mim Porque eu estava em um estado onde eu acreditava que Os meus resultados já eram excelentes já eram, já eram bons, o que eu fazia tinha valor, tinha qualidade E essa autoanálise de como você é o que, o, que, o que tem de errado com a sua máquina O que você pode aperfeiçoar e que nem sempre você está no comando, às vezes as coisas saem automáticas do processo, me ajudou a entender algumas, algumas atividades, algumas reações e alguns problemas que eu fui enfrentando ao longo da, da, da vida né, e do dia a dia. Eu recomendo o curso, eu recomendo ele principalmente para todo mundo que quer se conhecer ou tem alguma dificuldade que... Às vezes espelha no outro e não consegue atingir, não consegue resolver sozinho, que precisa de uma clareza maior. agradeço o Afonso que foi lá porque eu queria fazer, mas estava meio em dúvida, estava pensando, ele foi lá e eu vim, né? Estou aqui. E hum, então já vi muita coisa que eu fazia que já me falavam, né? Eu não estou. Eu sempre falava que era ele. Não, foi você, você que é culpado. Então eu já comecei a. Fazer algumas coisas, não tudo, né? mas eu quero continuar fazendo, né? para melhorar, porque eu quero viver bem com a, com a minha família.